Fala galera! Hoje tá um sol de rachar e nós vamos fazer uma brincadeira que é Bexigada na, na sua, sua cara! cara! Ou seja, a gente vai responder perguntas. Quem não conhece o aplicativo Show do Bilhão, vou deixar o link aqui embaixo. Deixa o link. Aqui Tudo que você quer deixar link embaixo? Tem que deixar o link embaixo, <risos> Fernando. É, pode, gente. Essa fruta aqui, quem quiser comer, vou deixar o link aqui embaixo. <risos> não vou te bater, não vou te bater. Porra! Bom, a gente vai responder perguntas quem rata uma bexigada na cara. É simples assim, gente. Vamos começar, gente. Tirar pedra, papel, tesoura para ver quem Quem começa, quem começa. vai. Uh. Uh. Três vezes. Uh. Vai de novo. <risos> Nas histórias dos piratas, o baú do tesouro era é encontrado através de qual desses objetos? Lupa, termômetro, <risos> mapa ou escada? Ah, não sei. Não sabe? Acho que é mapa. Aê, mandou bem? é mandei bem! Acertou, miserável! Do que é feito chucrute? Puta, caralho! A, agrião. B, repolho. C, couve. D, brócolis entender a pergunta? Brócolis. Brócolis? Você certo disso? É, uma vez eu comi chocolate de brócolis. Não, não, é, não! Tá Nossa, que paulada. Que paulada na minha cara, mano. E ela tá dando risada, né? Ela achou super engraçado, super hilário, gente. Olha, que, que graça. A maior graça. Em qual continente se localiza a Nova Zelândia? A, na Ásia. B, Oceania. C, na África. Ou D, na Europa. Qual que é o continente? Pula. Não, não tem Pula. pulo. Não tem pulo. Pede ajuda das suas Não vacas. tem, não existe. Das essa... cartas. Não, sem ajuda ainda. Né? Combinado, gente. Foi sem ajuda. na. na gente, eu sou muito negócios. burra nesse negócio. Eu Você não entendeu? sei. Acho que é na Oceania. Oceania? <risos> Sim, né? Posso perguntar? Você a pergunta? Pode perguntar. Ai, pergunta, né? é. O que representa o patrimônio de uma família? Jogos, bens, fotos ou dança? Bens. Vem. Ai, Miserável. <risos> Qual peça presa a uma amarra faz peso para se atracar num navio? Andor, an âncora. Popa ou batuta? Você tem uma pergunta? Âncora? É. Posso perguntar? Pode. Certo, a resposta. Yey, aceitou! Qual é o nome da primeira ovelha a ser gerada por conagem? Puta que pariu, ah, você mãe, sabe. Cara, todos esses difíceis pra mim, né? Dolly, cole, Mole ou Frole? Ah, essa você sabe, Fernando. Dolly. Ah, é mandou bem. Miserável! Como é chamado o livro composto de cartas geográficas e textos explicativos bibliomapa bibliografia biblioteca ou biblismo, biblismo. biblioteca? Não! bibliografia! bibliografia? Eu acho que é! Puta que pariu! Ixi, era bibliomapa, mano! Você sabia tomar... essa? Não! Ai caralho! Segura aí! Ai essa. meu Deus! Ai oh, meu! Peraí! O que, que foi? Ah! <risos> Quase... <risos> Quase morreu, gente. São quantos os anões da história da Branca de Neve? A6, B7, C8 e D9. 7, 7, 7, 7, essa seleção eu não estudei. Se eu tenho 15 anos, quantos semestres eu já vivi? 45 semestres, 15 semestres, 60 semestres ou 30 semestres? 45. Hum. <risos> Era 30. <risos> Olha a bexiga na cara, gente. Não, peraí, peraí, peraí, na cara não. Ué, mas você falou que na não, não dói? Não, ó, eu vou mudar o é a bexigada na barriga. Não, Tira a mão, não pode colocar a mão na frente. Não, amor, vai doer minha cara. <risos> Gente, como a gente tava acertando tudo aqui, só molhou duas vezes ela e uma vez eu, pra gente começar a errar mais, a gente vai colocar só línguas estrangeiras. Que não entende sabe nada. nada, que é inglês eu não e falo, espanhol só. Eu não falo nem o português direito, imagina o um inglês e um o espanhol. Vamos lá, eu Complete. primeiro. Complete. Complete. Deus, quem falar isso, gente? The father's brother is... Deixa eu mais... ver, senão <risos> eu não vou saber. The father's, The father's brother... brother is... Ah, meu pai brother irmão é <risos> meu pai e irmão Fernando meu pai e irmão é ah my father my bro my mother você entendeu a pergunta? my aunt <risos> e my <risos> não sei nem falar isso my ah. aunt my aunt, my oncle oh, acho que é my father né está certo disso que pena você... hoje uh, puta eu que eu pariu que é... Ai. Ai. Maluco! Que porrada no meu peito! Ah, meu não vai, né? Pega outra! Nossa, mano! Vai! Você tem com medo agora! Vai. É que não quis dar! Come ele o banho! Agora. O antônimo de Big é. lag. Small, long ou short? Acho que é B. Small? Filha da... Tá, mano. Sou zica no inglês. Em espanhol, Alijado quer dizer A, ilhado. B, achado. C, alijado. Ou D, afilhado. Alijado. Alijado? A, C. A, C? É. Vamos lá. Que pena, amor. Ah, que pena! Tá. pena. Pariu, mano! Que Bota... pena! Vai! Tá com medo agora, né? Tô, dói essa porra quando você vai. <risos> Nossa, mandou uma porrada de novo no meu peito! Qual das palavras em espanhol abaixo não está grafada corretamente? Nuerte, nuez, nueve ou nuera? Acho que é nuez. Nuez? Acho que é. Posso perguntar? Pode. Que pena! Ah. <risos> no Herter. Então vamos lá, tomar a bicha! Sua cara! Sua cara não. Ah! Você nem esperou! <risos> Esperar o quê, rapaz? que, rapaz? Eu eu fiquei inchado! Está certo disso? Não! Oh, calma, nem perguntei! Em espanhol, perguntei. ah, mano, vai o quê? Vai, vai, vai. Em espanhol, buenas noches quer dizer bom dia, boa tarde, boa noite, até logo. Será que é até logo? Será que é você até logo? Acho que não, não, não falei será, porra. <risos> falei, boa noite. Não, tu falou até boa logo e até logo. Eu falei será, não falei boa, boa noite. noite. Boa noite. Tem certeza disso? Tenho, boa noite. Você tem certeza? Ai, correto. Está indo Acertou, miserável. Merda. que não se usa na cabeça? Wig, cap. Hate ou Tia? O que que não usa? Acho que é o A. Wig? É. Está certo disso. Que pena, viu? É tia! Vira para o outro lado, já molhou esse lado. Manda ah. do outro agora. Ah. <risos> <risos> <risos> Nossa, não. No... Nossa, mano! Nossa, você deu uma porrada! <risos> Fica sem braço, velho! Tá bom, já. Isso aqui já valeu, meu. Pelo tá, amor de Tá, agora Deus. vai. Nossa. <risos> Bom. São animais domésticos em espanhol, exceto elefante, perro, gato, weceno. Weseno. Você tem certeza? Elefante. Elefante não é animal, porra? Não doméstico. Puta caralho, era doméstico, falou? <risos> São animais domésticos. Ah meu Deus! Vai, dois, três e. Meu Jesus amado! <risos> Para finalizar! Para finalizar. Vai <risos> acabar o vídeo, gente Nossa, eu vou te matar Esse foi o vídeo de hoje, gente Se vocês gostaram, clique em gostei E, gente, uma coisa que eu vou falar já pra vocês <risos> Que foi, Fernando? Uma coisa que eu falo Não chora Se Mas... inscreva no canal! Sim, gente. Ó, se inscreva no canal, curta aí se gostaram né? Deixe e também like. se inscrevam nas nossas redes sociais Twitter Facebook, Instagram meu, do Fernando e agora a gente criou também um Instagram do canal que é o Caseinho Lasquei. então se inscreva lá é tudo Caseinho Lasquei, tá gente? Isso é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e um beijo e, e até, até o próximo, próximo vídeo. vídeo tchau, tchau. I <laughs>